A nossa geração, a minha geração, posso dizer assim, falhamos. Nós erramos, falhamos como seres humanos mesmo. Né? Não deixamos um bom exemplo, deixamos bombas atômicas, deixamos atrocidades, deixamos um patriarcalismo, deixamos um, um, uma xenofobia, deixamos tudo o que não presta de exemplo para essa nova geração. A esperança que nós temos hoje para o mundo, para a humanidade, para que a nossa raça como espécie possa sobreviver, não é nem viver, é essa nova juventude. É os jovens agora. Se os jovens não conseguirem fazer o que nós não fizemos ao decorrer da história como seres humanos, nós estamos como planeta Terra e como espécie condenados ao fracasso. Então que a juventude repense e são eles agora a esperança de um mundo melhor.